Essa norma legal que impede que, que partidos que não tenham um certo número de deputados possam ter espaço na mídia, vai me pegar pesado. Por quê? Porque eles, eles me perseguem. Eu, um, um tempo atrás, uma, uma, uma emissora de rádio, a, a Rádio Bandeirantes, a produção me mandou me convidar para fazer um debate ao vivo, um, um programa informativo de debates, isso era um final de semana, eu iria na segunda-feira. Segunda-feira veio um Não, o dono da, da emissora proibiu, proibiu, vetou sua vida. Porque proibiu. você é inimiga dos meios de comunicação de massa. Mas por que eu sou inimiga? Porque eu quero, eu tentei aprovar requerimento para discutir a, a renovação da outorga. Depois de 15 anos, 30 anos, era 30 anos. A cabeça de, de rede é, tem a concessão e ela redistribui ao infinito. Quantas emissoras queiram por esse país afora? Só com o sinal deles e com os conteúdos deles, sem respeitar a realidade regional, a cultura regional, sem nada. Esse é um dos problemas, no, no, no cerne dos graves problemas do nosso país. É a questão da mídia e a sua concentração, né? o seu poder político que elege e afasta a presidência, a seu bel prazer, sem nenhum controle, sem nenhuma fiscalização. E os governos covardes, submissos, atendem a eles e mantém, ajuda a mantê-los. Não, não obrigando isso, a pagar os tributos. Por isso que é bom ter ter é. você aqui, né? Prestigiando essa é, vida que quero... nós vamos nós vamos reproduzir isso então, pelas É agradecer pelas a ousadia de vocês, aí, a militância é? de vocês nessa causa. É.